A gente está chegando ao fim dessas apresentações do projeto. A gente vai apresentar o 15º, então o último. E esse projeto é uma ação de intercâmbio entre duas comunidades tradicionais Caiçaras e seus remanescentes. As comunidades é, onde aconteceram projet esse projeto foi a comunidade de Gília, Diana e Caruara, com vocês, Catarina Apolinário, do projeto Picherum. Boa noite. Obrigada, mãe. Boa noite. Como eu sou a última, o pessoal deve estar meio cansado, mas a festa promete, a gente respira em fundo. Não vou ser enfadonha, tá? O que eu vim contar para vocês é algo que nasceu do meu coração e de todas essas pessoas que estão envolvidas na questão. É, essa imagem reflete muito o que foi o nosso projeto. O Pixeirum, na verdade, foi um projeto que surgiu sem nome. Na verdade, surgiu o desejo da gente se encontrar como comunidades, como pessoas, parte de uma identidade que tem a sua identidade. Eu sou caissara, sou jornalista, sou produtora cultural, pesquisadora de comunidades tradicionais caiçaras, com pós-graduação em controle e gestão ambiental. E trabalhei como coordenadora de economia criativa no município, ajudei na implantação aí de algumas legislações e na produção de algumas ações voltadas para a questão da cultura caiçara, nesse período em que eu pude trabalhar como jornalista e com a assessoria parlamentar, que eu fiz. Aprendi muito com as minhas experiências. Fiz trabalho voluntário, há mais de 15 anos eu faço trabalho voluntário, e um dos trabalhos que eu fiz com o pessoal da comunidade do Caruara me deixou muito feliz e satisfeita em ver que as mulheres do Caruara, mulheres que muitas vezes ficavam nas suas casas enquanto o marido ia trabalhar para pescar ou para fazer outras atividades, elas encontraram ali uma forma de, de ter uma renda e de ter é, a sua identidade afirmada. Então, como Caissara, eu passei por um momento de é, é, resgate dessa minha... Um momento pessoal. Houve, no ano passado, um momento muito pessoal meu onde eu tive que abrir mão de algumas coisas e eu pensei em escolher novamente os caminhos que eu estava traçando. Eu falei, agora eu preciso mudar. Eu senti isso no meu coração. E nesse meu compromisso com a minha identidade, eu vi que, além da gente se autoafirmar, né? quem é caiçara quem se, se sente parte dessa cultura como eu, desde criança incentivada a isso, minha família é de Ilha Bela e São Sebastião. É, senti que a gente tem responsabilidades. E foi aí que eu busquei reunir algumas pessoas que quiseram participar disso, que manifestaram esse desejo de estarem juntas. E fui lá em Peruíbe, conversei com os meninos de Peruíbe, conheci algumas realidades também em comunidades, nas minhas pesquisas, fui até Paranaguá, consegui passar por Parati e por outras muitas comunidades que eu fui pesquisando, é, e, e vi que, de uma comunidade caiçara para outra, eles têm muitas semelhanças, mas também muitas diferenças. Só que dentro das suas singularidades, das suas peculiaridades e dos seus desafios como comunidades que têm é, é, uma questão geográfica, né? normalmente essas comunidades elas estão afastadas. É, têm acesso a barco, enfim. Tem uma série de dificuldades de mobilidade, entre outras. E nelas não chega muito bem o, o poder público e as atividades que o poder público deveria prestar. Então, a gente se encontrou na Ilha de Ana. A ideia era que a gente pudesse iniciar na Ilha de Ana, trazer o pessoal de Peruíbe, porque o, o pessoal de Peruíbe ainda tem fandango, eles tocam o fandango caiçara que é reconhecido pelo Iphan O Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural reconhece o Iphan como patrimônio nacional e material. E isso é muito importante. E lá no Caruara, as meninas do TBC, do Turismo de Base Comunitária, está aqui a Sandra presente, representando. Bem como na Ilha de Ana, o pessoal tem essa vocação para a gastronomia, para os artesanatos, mas não tem o fandango. Então, por que não uni-los? Então, foi um trabalho muito legal. A gente fez um almoço no dia seguinte, e esse é um momento fundamental e crucial, onde a comunidade do Caruara, é, a gente pôde discutir à mesa, comendo um azul marinho muito gostoso, que a Sandra preparou para a gente com as meninas do TBC, e discutiu os problemas de cada um e as soluções. Surgiram muitas ideias boas e propostas de atividade. Aqui está o seu Adriano, da Ilha Diana, e os meninos do Fandango. A gente estava fazendo um esquentazinho, tá? E aí o seu Adriano ele disse que ele é o prefeito da Ilha Diana. O seu Adriano ele é de Guape. Nesse dia, uma coisa me tocou muito, porque, depois de conhecer o seu Adriano, o Buda que está ali, ó, que é membro dos, do, do, do Manema, falou assim, agora eu entendi porque a gente veio aqui. Isso me tocou bastante, porque ele viu que o seu Adriano de Guape conhecia os mesmos lugares, as mesmas pessoas, todos eles já já eram da mesma região, né? a maioria deles era da mesma região, tinha uma memória sobre essa questão. O seu Adriano trouxe a festa do Bom Jesus para a Ilha Diana, e por isso que a Ilha Diana tem como padroeiro Bom Jesus. Então, a gente fez fandango lá, a gente fez uma roda de conversa com a participação de muitas pessoas, inclusive da área de, de universidades, pesquisadores, representantes, produtores culturais, representantes de comunidades, jornalistas como a Cristina Morim, que está aqui, do Martim Pescador, o professor Roberto. E aí depois a gente foi para o Caruara. E lá no Caruara foi o aniversário do seu Jorge, um senhor de Paraty, que mora no Caruara hoje. E a gente fez o fandango com a participação dos jovens. Vocês não sabem que alegria foi pra gente, e está aqui a Sandra, que não me deixa mentir, quando os jovens sentaram a roda de fandango, jovens que nunca tiveram contato com o fandango, e começaram a tentar tocar. Esses jovens, essas crianças, esses idosos que participam do TBC, hoje, eles buscam é, mais sobre a cultura. Então, o nosso papel foi esse. As meninas fizeram, para receber as pessoas que foram para o baile de Fandango, um caldo verde com taioba. E foi providencial. Por quê? Porque naquela época em que aconteceu a nossa atividade, que a gente não sabia se ia acontecer, porque teve uma greve e um problema de transporte e tudo mais. E aí, não tinha couve nos mercados, e a gente fez com taioba que estava lá pertinho, estava próximo, estava perto do quintal. Então, isso fez com que a gente resgatasse bastante daquela sensação de, de simplicidade que a cultura caiçara nos traz e que a vida, hoje em dia, tão tumultuada nos grandes centros, priva a gente, às vezes, desses momentos de simples, né, de compartilhar, de trocar saberes. Foi isso que a gente propôs. Além disso, a gente teve também uma atividade na escola com o Grêmio Estudantil. É, o Grêmio Estudantil fez a cobertura da escola estadual judoca é, Ricardo Sampaio, através da diretora Núrce da coordenadora Cris. E o Grêmio fez a cobertura, que a gente ainda vai desenvolver um jornal moral a partir disso com os alunos do Grêmio. Além disso, no dia seguinte, no domingo, a gente fez uma roda de fandango com os alunos da escola da família, e eles puderam perguntar, e surgiu ali até uma rima dos meninos do hip hop sobre cultura caiçara Convido vocês a verem tudo isso através dos vídeos das publicações que a gente colocou na nossa página, arroba no Instagram e no Facebook. Queria agradecer o Procomum, a Marina, sempre muito, muito. É, é, é presente nessa história toda, em toda essa construção, inclusive nos apuros que eu passei, não sabia se ia acontecer ou não, e ela estava sempre ali, vai dar tudo certo. Falei, olha, é o seguinte, falei para o Divino e para São Gonçalo, o negócio é o seguinte, nós estamos fazendo fandango. Então, se até quarta-feira não acontecer, olha, eu estou confiando. E na quarta-feira a coisa se regularizou, eu estou devendo aí para o santo até a próxima ancestralidade. Queria agradecer a todos que apoiaram e vocês que estão aqui até agora para assistir com a gente a apresentação de Fandango dos Meninos. Obrigada, gente.